Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o talking Freemasons Doge. Vou explicar esse projeto aqui pra vocês e de início aqui, não sei nem se eu tô pronunciando certo, não sou tão bom assim no inglês, mas Freemasons, cara, a tradução seria maçons, né? Então assim, cara, eu não sou maçom, eu não entendo de maçonaria nem nada do tipo. Mas assim, pelo que eu entendi, os donos estão envolvidos com maçonaria e pelo que eu sei a maçonaria, os caras buscam aí dinheiro e tudo mais, né? Sempre se fortalecer um ao outro financeiramente. Então se tem um projeto que a galera realmente quer dinheiro, seria esse porque realmente pelo que eu sei eles buscam isso se eu tiver errado alguém me corrija aí mas enfim então cara eles misturaram doge tá então a gente sabe de vários sucessos de token né de criptomoedas dogecoin baby dogecoin então eles pegaram essa ideia com essa questão de maçonaria. Então, acho que pode dar muito bom, né? Quem sabe? Então aqui tem a introdução, né? Nada é verdade, tudo é permitido. Maçons Doge é uma revolução, né? Que seria Firmasons Doge, é uma revolução para o início de uma nova era. A verdadeira luta contra o sistema está prestes a começar. Trabalhamos nas sombras para que haja luz. Então, a Dodge Doge é o divisor de águas do gênero tokens de recompensa, criando um sistema revolucionário de recompensas em BUSD, ou seja, dólar igualmente distribuídas em linha com isso. Nosso ecossistema foi criado para oferecer aos nossos investidores o melhor de cada mecanismo. A Freemasons Dodge Swap é o lugar preferido para trocar seus tokens, criar fazendas de LP, usar pools e aproveitar as melhores APYs. Nosso magnâmio é mais importante e o jogo é NFT de mineração e plate warning Freemasons Dodge. Através dele você pode comprar seu NFT e minerar de acordo com a raridade dele, como também jogar o jogo no futuro, que consistirá de um lugar baseado em alvenaria. Cães são lealdade, maçonaria também. Tá vendo tudo aqui? deu para a gente ver, né? Então é que o sistema deles terá mineração de NFT troca, né, swap, gamify e Firmations Dodge Launchpad. Então, eles são tanto um projeto de token quanto jogos NFT, mineração, exchange, enfim, launchpad, pool de liquidez, enfim, tudo isso. Aqui a gente vê o tokenomics, tá? Então, 6% é pro time, é 25% aqui para IDO, 2,5% aqui para drop, 13,5% para liquidez, 10,5% para mineração, né, com NFT e 42.7% do play to earn. Então, bastante foco aqui no jogo, NFT. Né, isso é bem legal, tá? Aqui é a fraternidade, né? O CEO Flávio é, Fernandes, eu acho, ou Fernandes, é Fernandes né? CEO John Robert. CTO Samuel e CMO Vilma tá então não aparece eles aqui tá aqui aparece para comprar NFT e aqui a gente tem um roteiro tá mostrando então website white paper social media é construção de comunidade pré-venda na pixel pré-venda website aí venda dos NFTs que ainda vai é, aparecer marketing temos também parcerias é CMC listagem né na CoinMarketCap é na CoinGeek, a listagem, mineração de NFT, Launchpad, Swap, Bridge, listagem Exchange, aí Certic né, o na Certic e Preview do Game, tá? Aqui temos um mecanismo do token, tá? Onde já está 5% em BUSD, recompensa, né? Distribuído de forma igual, então 5% em dólar você ganha. 3% Black Hole, 2% para Marketing, certo? E aqui embaixo acaba com as parcerias e tudo mais, ok? E beleza, aqui já tá na Pink Sale, tá? A Freemasons aí, o Dodge dos maçons, né? Então, Freemasons, Dodge é o divisor de águas do estoque de recompensa com o sistema de BSD igualmente distribuído. Então, a pré-venda começa em 19 horas, 31 minutos e 14 segundos. Não sei quando você tá vendo esse vídeo aí, mas, cara, tá pra chegar então já, né? Começando agora aqui, ó, horário na pré-venda, 16 de abril, né? 16 do 4, acaba de 18 do 4, tá? E aqui você dá uma olhada em todos os detalhes, tem o endereço do toque, em fornecimento, aqui tem as métricas e tudo mais, tá? A gente vê também aqui a parte da C né? Auditoria, tá? E a parte aqui de auditoria, né? Smart Contract Auditado, Tech Audit Freemasons Doge, ok? Bom, aqui a gente também tem o Twitter, tá? Sempre faça aquela análise das redes sociais. Twitter, 56 mil seguidores, um ótimo número aí. E a gente vê também, não é legal só ver os números, mas ver o engajamento. Então aqui, ó, essa postagem, por exemplo, bastante retweets, bastante comentários, bastante likes, e todas aí, ó, tá com bastante gente interagindo. Isso é bem importante de ver. A gente também vê o Telegram global aí, com 100 mil membros, um número também bem alto, e 1.600 online é bem legal. Você vê pessoas online também, não só quantidade de membros. Já a parte brasileira aqui ainda tá menor, mas isso não é um problema, eu vejo, porque assim, um projeto é grande mundialmente, talvez no Brasil ainda tá crescendo, mas não importa, cara, a gente tá no mundo de cripto, é um mercado mundial, cara, então eu não ligo tanto por poucas pessoas no grupo brasileiro, tá? De qualquer maneira, os links vão estar tá todos na descrição pra você dar uma olhada, é sempre legal, eu sempre dou uma olhada, eu sempre entro nos Telegrams, que você pode conversar com a galera, tirar dúvida, eu acho isso muito importante, tá? Tipo, pergunta pra galera, todo projeto NFT que eu tava aqui pro canal, não, token e tudo mais, nunca é dica de investimento, você faz a sua decisão. Então, sempre é legal você estudar, entra lá, entendeu? No Telegram, tira as dúvidas, galera, tô com dúvida nisso, galera, isso aqui vale a pena? Galera, isso aqui, isso aqui, assim assado? Tira suas dúvidas, não invista se você tá com medo de alguma coisa. Sempre fique ciente dos riscos de tudo que pode acontecer, sabe? E para fechar, tá tendo alguns airdrops, tá? Tem o airdrop global, que é esse aqui, e o airdrop brasileiro que eu também vou mostrar para vocês. Então, tá mostrando aqui, tá? Sobre o token deles tal, e essa airdrop aqui é muito simples, você tem que fazer alguns passos, tipo assim, entrar no grupo do Telegram, tá? Aí tipo, tu clica aqui, pá, vai pedir para entrar no Telegram, tu clica aqui ó, pronto, vai carregar assim ó, pá, se liga, pronto, você ganhou uma entrada e você vai fazendo isso, tá? Segue no Twitter, retweeta, visita o site, Visita aqui o Book Sale, envia o um endereço, você ganha entradas, aí você vai desbloquear até 30, mais 35 entradas aqui, e para poder participar do airdrop, você ganha de graça, ó tá vendo? Token e NFT de graça airdrop, ou seja, caindo aí na sua conta, então cara, vale a pena participar porque é de graça, mano. Além de que, aqui o airdrop brasileiro também, ó, é só entrar aqui no Telegram, no Telegram brasileiro, seguir aqui no Twitter, tá vendo? Visitar aqui a página de compra, desbloqueia quatro entradas aí, você ganha 1 um e-token aí por cada ação, tá vendo? E três dólar por indicação Todas as ações são verificadas. Isso eu achei muito bacana, cara. Então, vale muito a pena. Galera, vou deixar o link direto pra vocês. Os primeiros links na descrição aí são os airdrops, que é totalmente gratuito. E esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? Então, assim, consideração final, eu achei da hora o projeto. Que envolve, né, os caras maçons lá, que busca ali, bom recurso financeiro. E é um doge, mano. Então, é um token meme, que eu acho que a comunidade pode engajar bastante. A comunidade tá forte, tá? No Twitter, no Telegram, mundial aí, tá forte. Então, eu acho que tem sim um potencial de valorização, mas, obviamente isso aqui não é uma dica de investimento, o dinheiro é seu, então você faz a sua análise, o seu estudo, e você decide aí se vai entrar no projeto, cara, eu acho isso, e assim, tem os airdrops que tá na descrição, no comentário fixado, que é de graça, então não custa nada, vai lá e participa que você pode acabar ganhando e tendo um lucro aí, fechou? E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, Valeu, até mais!